Beleza, galera? Canal X Game, go no ar! esse é mais um vlog aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre aí o apagão do Xbox, é muitas pessoas ficaram aí, né nós, né, ficamos aqui com a nossa caixinha parada aí, né e aguentando zoeiras sonistas né, na internet, então eu participo até de uns grupos lá onde a galera só ficou lá, né postando que a PSN, é, que a eu até falei PSN, né porque é tão comum a PSN cair, né, mas que a live tinha caído, né? Até ontem mesmo tinha algumas falhas aí para baixar jogos, né? Então, houve uma falha aí no, na plataforma mesmo e eu gostaria de falar sobre isso, né? Sobre a zoeira, né? Bem legal, né? A gente acaba zoando um com o outro, falando que o game é melhor, enfim, meu Playstation é melhor, meu Xbox é melhor, uh, eu tenho exclusivos, eu tenho a nossa plataforma tem é, gráficos melhores, né? True 4K, né? <risos> isso consta é 4K verdadeiro só do Xbox One X, tá? É isso mesmo, outro é dinâmico, outro é dinâmico e é sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso canal, né? A, a, houve uma queda mesmo, né? A Microsoft já regularizou essa queda, né? E enfim, a, a PSN aí também, né? O pessoal também tem quedas, enfrenta quedas direto, né? Então eu acho que é uma falácia aí o pessoal fica falando que a xbox só cai né dificilmente o xbox cai se eu não eu pelo menos jogo ali no. é menos as vezes que eu joguei né dificilmente eu vejo o xbox caindo afinal eu já presenciei uma vez a psn né eu fui jogar lá eu o street fighter 5 né? online eu presenciei a psn fora né isso alguns meses atrás então essa questão aí de ficar falando que vai cair vai cair qualquer empresa que tá lá no alto vai cair uma hora isso você pode ter certeza, mas aí os engenheiros já, já acertam, né? E não cabe a nós ficar julgando aí se a empresa cabe a nós, como consumidor, brigar por um serviço melhor. Porque você tá pagando, tá? Independente se você tá pagando a Plus, independente se você tá pagando a Xbox Live, você tem que cobrar por um serviço melhor, tá? Então, uma empresa como essa não pode cair. E ficar sem dar resposta para a galera. Então, eu acredito que o caminho seja esse, né? Igual a gente estava conversando sobre as DLC, né? Então, a gente vê que DLC é uma coisa que, para mim, eu, eu acho que acaba com a, com a experiência que o jogador pode ter com um determinado jogo e também, muitas vezes, melhora. Então, aquela questão... Eu, sou, eu não sou contra a DLC. Eu sou contra a DLC sendo lançada... É, da forma com que é lançada hoje Por exemplo, lançar um game capado né? E depois você lança DLC para melhorar o jogo Então você pega lá um Spider-Man Que já tá lançado com uma DLC já pronta ali daqui dois meses Então eu acho isso uma falta de respeito Com quem gasta lá 240 reais no lançamento de um jogo Então isso eu comento bastante Então... O meu, o meu intuito desse vídeo é falar sobre essa falta de respeito, né? Não sobre a queda da PSN, não sobre a queda do Xbox, uh, mas eu joguei esse assunto justamente para falar o quanto você está gastando com videogame. tá Eu gosto bastante de videogame, mas o quanto você gasta com videogame para a empresa pegar e cagar em cima do consumidor, né? Então, é Xbox que cai, é PSN que cai, é DLC alta, é lançar jogo capado com gráfico... Por exemplo, o último jogo aí que lançou o Resident Evil lá. Uh, pensa o seguinte, você acha que a empresa não teve tempo de melhorar os gráficos? Os gráficos são espetaculares, mas é o cara vai me lançar em 4K no PC... Mas me lança no PS4 Pro e no Xbox One X com uma resolução menor que o PC, sendo que os dois aguentam uma resolução ótima. Ah, beleza, o cara vai falar lá, o Playstation Pro não é 4K nativo. Beleza, mas dá pra ter uma qualidade melhor, né? Então eu acho que, ah, não foi tempo, não deu tempo de lançar, é que nem o ontem essa semana também. Não deu tempo a notícia de lançar com uma qualidade melhor o jogo. Então eu acho que as empresas precisam parar de querer só lançar jogo, só lançar jogo ali e não ter qualidade no jogo. Então é, eu acredito que o jogo ele tem que ser lançado com uma qualidade perfeita, tá? Então assim, não estou dizendo que você que ah todo jogo é perfeito, toda empresa é perfeita. Eu tô até pegando o um negócio aqui. Não estou dizendo que antigamente as coisas não eram lançadas com falhas, tá? Então você pega, por exemplo, isso aqui é um cartucho que está aqui próximo, Donkey Kong 64, é um jogo que a gente sabe as falhas que ele tem, Tá? Foi lançado por Nintendo 64. Na época não havia correções para falhas. Bem, você vê que tem jogos aí que tem várias falhas. Que você descobre um código, descobre um macete. É só você jogar Super Mario World mesmo lá. Você vai ver a quantidade de erros que o pessoal fala que é segredo, mas são erros que tem lá na plataforma. Que você consegue até finalizar, por exemplo, o jogo em 5 segundos. Né? Como já mostraram aí Então eu acho assim que Erros acontecem na plataforma Em um jogo No desenvolvimento, acaba saindo São muitas pessoas desenvolvendo um jogo E isso acontece Mas você pegar e deixar um erro Transparecer de uma forma tão grande Então por exemplo, serve de lição pra Microsoft é, Tomar cuidado Quando cair o sistema para não deixar travar o videogame da galera Então, alguma coisa Disse Alguma coisa mostra que esse game tava ligado muito com a questão da live e da questão de você estar conectado à live. Ou seja, o videogame de algumas pessoas não iniciou, o meu iniciou normal, deu pra jogar offline, mas de várias galera não iniciou. Por quê? Porque de alguma forma aquele game lá tava amarrado na live e simplesmente não deu pra jogar. Então eu acho assim que é, travar o game é uma falta de respeito. Uh, é diferente, por exemplo, de um game que, vamos lá pegar lá no passado Xbox... Clássico Já não tem live nele, né? Já não tem uma online, não tem nada nele. Se você pegar e ligar ele hoje, ele continua rodando. Você vai botar o CD lá, você vai rodar, vai rodar o que tem no jogo e continua rodando. Então, ou seja, o game não parou por isso. O Dreamcast, o... No caso lá, o PS3 também Quase, tá, quase não, não tem mais online no, no videogame Porque é um videogame antigo É um videogame que já passou Então assim, é, não só porque Ah, falou, pô, não falou, pô é, O videogame já passou Já era, agora é, X, é Xbox One E o PS4 Então essa é a nova plataforma E mais pra frente com certeza aí vai ser as, a, a gente vai acabar sofrendo Com essas duas plataformas novas Por lançamento de plataformas Atuais, né? Então, logo aí a gente, apesar do hype todo, né? Eu também acho errado esses canais falar tanto de PS5, tanto de Xbox. Tchoo! nem se sabe o nome real que os caras vão lançar. É tudo rumor. Então, por exemplo, sei lá, vai que a Sony deseja mudar o um nome PlayStation para qualquer, qualquer outro nome. Após secundário, ou Xbox não se chamará mais Xbox, mas chamará lá, sei lá, Xbox alguma coisa que a gente não sabe, gente. Então, assim, é, passar informação incorreta, eu bato sempre na mesma tecla, porque ah, algumas informações são muito, assim, tendenciosas para ganhar view, para ganhar clique. Então, acredito que é, esse problema aí da indústria dos games, e não só dos games, se você for lá nos vlogs de política, ah, também de culinária. Você vai ver várias coisas erradas sendo faladas aí sobre determinados assuntos que fazem o hype aí da galera, né? Então, eu acredito assim, que você tem que pegar... Cara, não importa, vai lá, pega o jogo lá, a ah, baioneta, beleza, vai lá, joga o jogo... Pega ele, joga, né? Mas que a empresa tenha o um respeito, né? De fazer a coisa correr normal no, no videogame, né? Então, é igual você pega aí jogo que... Eu tava comentando com a galera Tem jogo que não dá mais pra jogar Ó, dois jogos que o que é da atual geração, do Xbox Que eu falo que hoje... Desculpa, não dá pra jogar isso mais Você vai começar um modo copy Você acha algumas pessoas, daqui a pouco as pessoas não estão mais lá então, se quiser, ainda estou vendendo o jogo, viu? Então, o que acontece? Uh, você simplesmente você tem o um jogo lá para jogar. No caso, esse aqui é o primeiro Station of Decay, uma edição survival, ou seja, a melhor edição que tem do, do jogo, tá? Um jogo completo, onde você vai jogar lá o modo aventura, mas você não consegue pegar nem todos os troféus, por quê? Modo aventura não, modo single, né? Que eu posso falar, né? Você vai lá matar os zumbi lá, você vai fazer e não consegue terminar o jogo praticamente pra miletar ele, né? Pra tirar todos os troféus, porque algumas coisas são no modo cop Destiny é outro, eu comecei a jogar Destiny 2, uh, porque Destiny 1 tá nem pra jogar mais. Uh, eu cheguei numa determinada fase isso Jogando os do single Porque muitas vezes eu tô jogando em horário que não dá pra jogar Devido a trabalho, né? Eu trabalho em shopping center Isso ocupa um tempão Então eu tava jogando Destiny no final do ano A gente bem sabe como é que é dezembro, né? Nas lojas de, de shopping, né? A gente trabalha aí até meia-noite Uma hora da manhã, né? Os caras escravizam mesmo a gente E aí a gente fala o seguinte uh, eu Cheguei em casa, né? Cansado, vou pegar uma Coca-Cola lá eu fazendo propaganda da Coca-Cola Vou pegar um salgadinho Vou ligar meu Xbox e vou jogar Destiny Peguei esse jogo, vou jogar né? Tava lá na, na live mesmo Falei, vou jogar esse jogo Você chega lá no meio do jogo lá e Você não consegue passar mais Porque você vê algumas pessoas lá Você não consegue mais aí tem alguns macetes que você pula no cantinho lá Pra continuar o jogo Mas não é a mesma coisa Você acaba enjoando do jogo, pulando pra outro jogo Que foi o caso de eu pegar o Doom pra jogar né? Então, uh, eu acho que isso aí, você é, não dá continuidade, é uma falta de respeito. Então, nesse caso, uma DLC, para você ter mais conteúdo, depois de um jogo ter feito muito sucesso, então volto ao assunto da DLC, ter tido muito sucesso, tá uh, você simplesmente, você dá continuidade a um jogo bem bacana. Mas eu, não, eu, eu acredito que dar continuidade no jogo... É uma coisa bacana quando você tem uma DLC que agrega alguma coisa, que nem, por exemplo, volta a falar, essa é a minha maior frustração de um jogo comprado recente, que é o Street Fighter Arcade Edition. Esse Street Fighter aqui pro PS4, tá? Então assim, para mim, muito mais jogar Street Fighter 4, Street Fighter das antigas, que eram jogos completos, praticamente, com todos os usuários, as DLC era mais para comprar uma roupinha para Shun-Li. um, sei lá, um, um estilo diferente pro Ryu, uh, um estilo diferente pro Ken, e não para liberar jogadores, lutadores, né? Apesar de eu ter pego a versão do Ultra Street Fighter que já era completa, mas assim, Lançou esse jogo aqui com quase nada de lutador A minha versão é um pouco mais completa Faltam uns 4 lutador mais ou menos Uns a 5 E você vai lá ver a DLC Cada DLC 30, 40 reais Ou seja, um jogo que eu paguei 140 na época Eu tenho que pagar mais quase 200 para poder jogar ele na forma completa para poder ter todos os troféus para poder platinar Você poder... acaba desistindo Os cara te desestimula a terminar um jogo Você simplesmente vai lá Pega aquela versão flopada lá do... Anniversary Edition lá do do Xbox ou do PS4, né, do Street Fighter e vai lá jogar os seus games das antigas, né, para tentar matar aí a nostalgia, né? Às vezes eu até falo para a galera que eu prefiro jogar as versões ainda para os consoles antigos. Eu acabo consertando, acabo tendo outros consoles como o PlayStation 2, o PlayStation 1, o Saturn. Então, para mim, às vezes eu ligo esses consoles para jogar jogos de luta. Para mim tá faltando luta nas plataformas. Tá faltando jogo bom de luta. Então eu pego o Street Fighter V e lanço somente pra galera que faz campeonato. Bota lá um jogador, dois player lá para lutar. e lógico que o jogo vai ser bom assim. O jogo vai ser ótimo. Vai ser lindo o jogo. Os caras estão jogando entre si no campeonato, por dinheiro e tal. Agora pra nós, que gastou dinheiro no, no jogo, pra jogar um jogo bacana ali. Pra ter uma, um divertimento com a galera e não tem por determinado jogo ser assim mal feito um jeito arcade lá horrível tá uh, e vamos falar também de stage of the key não tem como defender State of the K2. tá é um jogo que eu assim achei o modo o modo dele muito legal um jogo que você encontra muita gente jogando tá uh, o jogo é bom é muito bom o jogo, muito bem feito. Parabéns aí para o desenvolvedor do jogo em relação à jogabilidade, em relação ao que você tem que fazer no jogo. Mas em relação ao gráfico, para mim eu achei que aquele gráfico lá pecou muito com o jogador do Xbox que comprou o jogo. É, o jogo teve um hype gigantesco. Então assim, você fazer um hype desse para ter um jogo bacana, e o jogo não ser tão legal. Eu posso falar aí recentemente também é, de Spider-Man pro PS4, né? Onde você teve já um God of War, que o jogo foi lindo, o jogo. Ah, e não venha me falar que o jogo foi ruim. Eu achei o jogo muito bonito. O jogo. A única coisa é que o, o Kratos não pula, né? O Kratos deveria de pular ali, né? Mas não pula. Então o jogo foi lindo. Mas a questão assim de você lançar lá um Spider-Man. Com algumas coisas e falar que aquilo lá, aquelas imagens estáticas, alguns bugs no jogo, é, é porque eu quis colocar ali no jogo? Cara, é porque a pessoa não quis fazer. Parecia que tinha um personagem do 007 lá do GoldenEye, do 64 lá, no meio do barquinho. Era só ver isso, então... É, no modo foto que a galera mostrou aí, principalmente pra atacar né, o pessoal do Playstation. Então eu acho que uh, o jogo foi bom, tá? Não tô dizendo que o jogo foi ruim, mas é uma falta de respeito com a comunidade, tá? Então, os, eu acho que os desenvolvedores, aí eu sei que isso aí é uma. O vídeo tá ficando longo, é uma coisa que, eu, que é besteira eu ficar comentando. Mas é isso. Eu acho assim que cair uma live é normal, cair uma PSN é normal, mas você. A empresa deve rapidamente resolver e dar uma satisfação rápida, tá? Não só simplesmente chegar lá e falar: status da, da Microsoft, fora. Status da PSN, fora. Então eu acho assim, que você teria que dar uma resposta melhor, que são inúmeros consumidores da plataforma jogando aí o jogo consumindo esses produtos, então assim, você ficar sem jogar por uma hora, duas horas, ok, mas que tenha uma resposta plausível para aquilo, uma resposta verdadeira, na comunidade Talvez ali uma resposta no próprio game Alguma coisa Ou a Microsoft ela tem muito disso né Ela quando vai fazer uma manutenção Ela avisa os consumidores Isso eu acho bem bacana A PSN ela vai fazer uma manutenção principalmente de madrugada Às vezes ela não costuma às vezes muito avisar Só quando vai demorar mais né para voltar Mas a Microsoft pelo menos as manutenções preventivas do sistema Ela sempre avisa né? A, a, essa vez aí não houve um aviso, simplesmente caiu e boa, provavelmente alguma falha aí no servidor, tá passível de acontecer isso, mas é assim, eu acho que você tem o respeito lá consumidor da sua marca, com dando assistência pra galera, pra galera que compra, não pra galera que vai lá e compra no Nintendo Switch, desbloqueia lá, porque o game é caro, vai lá e desbloqueia, não tô dizendo, não sou hipócrita, também já desbloqueei muito game no passado pra eu jogar, principalmente aí, né, o PlayStation 1, né, a gente jogou muito com o Matrix, mas... no PlayStation 2 também, né, mas assim, eu acho que é aquela coisa, hoje mudou muito essa questão, os jogos ficaram até mais... Demorados pra você terminar, né? Então, você pensa muito, né? Pra comprar um jogo, até porque Normalmente é 250 reais cada jogo no lançamento, né? 250 pau uh, Aí a gente, a gente Pensa muito pra comprar um jogo, né Então, muitas vezes acaba não Comprando no lançamento, tô esperando aí Red Dead Redemption, né Diminuir pra eu poder jogar o jogo, né O valor, tô jogando jogos aí que foi lançado O ano passado, ano retrasado uh, Alguns exclusivos do Playstation Alguns exclusivos do Xbox Mas justamente, mas os exclusivos do Xbox Ainda é mais fácil, né O pessoal pode baixar muitos deles Pela live, né, pela Xbox Game Pass, então é um serviço muito bacana aí, para os exclusivos dos estúdios da Microsoft AAA, que você pode baixar aí com certeza, gente, esse é o desabafo, é, fica aí vocês podem comentar aí embaixo, um abraço galera, até mais, canal X Game Go no ar, trazendo muito mais informação e diversão aqui pra vocês